Você está contratando um vídeo animado para sua empresa e precisa fazer esse investimento valer a pena, né? Bom, então os próximos 4 minutos são os mais importantes do seu dia, pois eu vou te explicar por que alguns vídeos podem ajudar a sua empresa a vender 10 vezes mais e outros causar até o bloqueio das suas redes sociais e muito prejuízo. A resposta curta é, de um lado, temos vídeos com ilustrações encontradas na internet e sem direitos autorais, qualidade de animação ruim passando uma imagem de amadorismo na sua empresa, narração caseira com eco e qualidade de áudio péssima, nenhuma estratégia de marketing e roteiros mal elaborados e vídeos que ficam abandonados nas suas redes sociais sem gerar vendas. Já do outro lado, temos equipe de ilustradores e animadores profissionais, todos eles elementos criados exclusivamente para a sua empresa com os direitos autorais, narradores profissionais com áudio gravado em estúdio, elaboração da estratégia de vídeo marketing e o um funil de vendas da sua empresa e ainda consultoria gratuita com gestor de tráfego para fazer o teu vídeo chegar até o seu cliente. Bom, acho que é mais fácil mostrar, né? Afinal de contas, um vídeo vale mais do que mil palavras. Vamos ver isso na prática. Olha só esse vídeo aqui, no estilo quadro branco, por exemplo. Perceba como a animação ela flui e cada desenho sempre seguindo o mesmo estilo visual. Isso porque aqui na VFX, cada ilustração que aparece no vídeo, ela é desenhada à mão por um ilustrador profissional e feita exclusivamente para a sua empresa. Nesse vídeo aqui, por outro lado, de produtoras caseiras, as ilustrações são pegas prontas diretamente na internet e, são reutilizadas para diversos clientes ao mesmo tempo. Pode perceber que a qualidade do vídeo fica nitidamente amadora, misturando um monte de estilos, e o pior, essa sensação ela é percebida pelo seu público-alvo que vai estar assistindo o vídeo na internet. Aqui um outro exemplo, em animação 2D. Por um lado, o vídeo da VFX consegue expor as ideias e tocar na dor do seu cliente de forma visual, que funciona em todas as redes sociais. E do outro, um vídeo 2D amador. Também criado a partir de ilustrações prontas da internet, sem um padrão visual que dificulta muito o entendimento da mensagem. Olha só, esse vídeo ele vai ser a porta de entrada da sua empresa na internet. Então é muito importante que o teu futuro cliente, ele compreenda a solução e eu tenho certeza que a tua empresa não quer passar uma primeira impressão ruim. Bom, ficou claro a diferença visual, né? Mas olha só, o maior problema nem é esse. Como essas produtoras, elas pegam as ilustrações prontas na internet, geralmente elas não têm direitos de comercialização, e o vídeo todo acaba perdendo os direitos autorais, ou seja, são vídeos piratas. A dor de cabeça, ela só aumenta quando a tua página ou a sua conta de anúncios são bloqueados. Aqui na VFX, por exemplo, o nosso time de suporte de marketing passa o dia a dia ajudando empresas que estão nessa mesma situação. É isso, é uma situação horrível e complicada. E se o aspecto visual feio e amador ou os direitos autorais do material não são um problema para você, ainda existe um ponto a mais, que é a parte estratégica do vídeo. Um vídeo sem planejamento simplesmente não funciona. A gente está trabalhando há 9 anos e depois de 3 mil clientes atendidos, a gente pode afirmar isso com muita segurança. Quer fazer um teste se a sua estratégia de vídeo está em dia? Vamos lá, responde essas perguntas aqui comigo. Qual o argumento que vai chamar a atenção nos primeiros 5 segundos do vídeo? Quais palavras-chave estão sendo mais utilizadas pelo seu público? Em quais canais você vai conseguir se conectar melhor com o seu cliente. E depois de assistir o vídeo, qual que vai ser a jornada de compra dele? Onde que ele vai clicar? Para onde que ele vai? E para o seu público, qual que é o melhor vídeo? Um vertical, quadrado ou horizontal? E a duração ideal desse vídeo? Que tipo de roteiro que funciona melhor para o teu mercado de atuação? E como que você vai representar os diferenciais do seu produto visualmente nesse vídeo? Mas se você não tem as respostas para essas perguntas, pode ficar tranquilo ou tranquila, tá? O nosso time de especialistas em vídeo marketing ele pode te ajudar, pois sem esses elementos é praticamente impossível o vídeo funcionar e trazer resultados para sua empresa. Vídeo é a mídia mais consumida do mundo e essa tendência ela não para de crescer. Conte com o maior produtor de vídeos animados do Brasil para sua a empresa também ter sucesso com vídeos.